74 passou a semanar, e a primeira edição semanal será esta, sexta-feira, dia 22 de outubro. Nela, publicaremos um artigo extenso sobre como o jornalismo português lidou com a chegada da extrema direita a Portugal. Também publicaremos uma entrevista de Joana Ramiro ao sociólogo e teórico político italiano Paolo Gervaudo. Depois de 10 anos de neoliberalismo intenso e de repressão económica e de insurreição popular, para onde vai? o neoliberalismo neste mundo pós-pandémico. Mas também vamos publicar três ensaios. Um sobre como os videojogos são usados pela extrema-direita para recrutar jovens, da autoria de Anique lenk Também vamos publicar um ensaio sobre a geografia neoliberal e como nos prejudicou em termos de território e de transportes para facilitar a acumulação capitalista, da autoria de Carlos Gaivoto. E um ensaio sobre a bolha chinesa e como ela pode explodir afetando a economia mundial da autoria do britânico James Midway. Por fim, teremos a crónica já habitual de, da escritora Gisela Casimir. Obrigado, acompanhem-nos nas redes.